Olá, sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection. Essa semana nós tivemos o nosso Comitê de Investimento Internacional e como de costume, vamos gravar hoje um episódio para atualizar vocês sobre o, o, os mercados globais, o que, que aconteceu em fevereiro. E para isso, eu trouxe o nosso estrategista-chefe, João Scandiuzzi. Seja bem-vindo, João. Sempre um prazer, Carol. <risos> Obrigada por estar aqui de novo. E o nosso CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci. Tudo tá bem, Carol, João. Sejam bem-vindos, obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos atualizar aqui os nossos ouvintes né, sobre o que aconteceu em fevereiro. Né? Janeiro, a gente falou no último episódio, né? janeiro começou com um tom otimista, os mercados, os nos preços dos ativos se refletiram de forma positiva. Né? E fevereiro... Tudo mudou, o, os ativos se refletiram, então negativos. João, dá um destaque aqui para a gente, né? Qual, em relação a fundamentos econômicos, quais foram os principais pontos que você destacaria para essa mudança de comportamento? Perfeito, Carol. De fato, assim, foi uma mudança grande né? é, no cenário que se refletiu, obviamente, dos uhum. preços de mercado, sobretudo na renda fixa. É, e, na verdade, assim, o que a gente via, na verdade, de meados de outubro até o final de janeiro, era uma narrativa de um pouso suave. Então, a gente estava vendo números de inflação mais baixos, com uma qualidade também um pouco melhor, menor persistência da inflação, uh, etc., junto com algum sinal de desaquecimento. Não muito grande, mas algum desaquecimento já do mercado de trabalho acontecendo, uhum. é, e sinais é, de que o consumo das famílias, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, em novembro e dezembro, ele teria já caído um pouquinho, né, depois de um outubro forte. Então, tudo se encaminhando para aquela ideia, olha, a política monetária está funcionando, a inflação está caindo, o crescimento está uhum. desacelerando. A gente já tem o mercado de trabalho apertado, mas está caminhando para um equilíbrio. Então, parecia que talvez o FED não precisasse subir tanto a taxa de juros. O mercado ainda precificava, inclusive, corte de juros muito cedo. Né? Precificava dois cortes de juros até o final do ano. Algo que a gente nunca acreditou que fosse uhum. plausível né, no cenário. O que aconteceu em fevereiro? Acho que foram um conjunto de dados, seja em crescimento e inflação, que vão contra esse cenário de, de soft landing. Né, da, da economia americana, na verdade qualquer lending, né, é, o que a gente viu em primeiro lugar né, começou bastante forte com o número de emprego que foi assustadoramente forte em janeiro né, 517 mil empregos né, o mercado esperava 180 mil então foi assim muito, muito forte, a menor taxa de desemprego em 53 anos Uh, é, aumento de jornada de trabalho média do americano então foi um uhum. conjunto muito forte de fato de uh, o, o relatório de emprego que a gente viu e logo depois já um varejo também muito forte né, surpreendentemente uhum. forte e depois o consumo que engloba também serviços né, uh, também em janeiro depois mais de dois meses né, que tinham sido uh, novembro e dezembro negativos o consumo rebotou bem uh, em janeiro, então foi um conjunto que mostra, olha, não tem exatamente um lending acontecendo, um pouso nessa economia americana. Né? Colocou é, em dúvida essa tese. E junto com isso, e não menos importante, a gente viu dados de inflação mais fortes. Né? É, não só, enfim... A o é um número, enfim, cheio, mas diversas medidas qualitativas e principalmente essas mostrando uma reaceleração da inflação. Uhum. Né? E como se não bastasse isso, houve uma revisão de fatores sazonais da inflação que mostram que a queda que se mostrava, principalmente no quarto tri do ano passado, da, da, do núcleo de inflação, é, foi muito menor do que estava sendo vista até então. Então, toda essa historinha redondinha de estar numa desinflação, uhum. num pouso, ficou é, de alguma forma desafiada. E como o FED está numa fase muito mais dependente dos dados, os dados foram contra né? é, essa ideia de que ele pode já relaxar, em breve terminar o ciclo de juros. Né? É, então, isso aponta no sentido de uma taxa terminal mais alta, né? É, e de não ter corte de juros tão cedo, algo que o FED já tem tentado dissuadir o mercado de precificar e, e de fato, houve uma desprecificação nesse mês. Então, parece que a política monetária não está dando ainda defeito e o FED está sendo mais duro, né? vai ter que ser mais vai duro ser mais e duro. é isso que o mercado... Agora está começando... Isso. Num contexto, é. claro, em que ele já reduziu o ritmo para 25 meses, uhum. né, na reunião Isso. de janeiro, né, é, me parece que a barra é alta para voltar a acelerar, então a gente uhum. acredita que ele avança é, ainda ao ritmo de 25 meses, mas que ele tende a sinalizar né, é, uma taxa terminal mais alta em função uhum. desses dados. Né. Essa tem sido a sinalização dele. Tirar um pouco de ênfase do ritmo de alta de juros no curto prazo, é, mas sinalizar que podem ir mais longe e persistir nesse patamar mais alto por mais tempo. Tá? E até nesse sentido, nós mesmos revisamos a nossa, nossa taxa terminal uhum. do FED. A gente estava trabalhando né, até o mês passado com uma taxa terminal de 5 a 5,25, que seria atingido em maio, e a gente jogou isso para 5,5 é, com 5,75 em julho. Em julho de 2023. Exatamente. Então, mais 4 de 25 bases. E vocês também não enxergam o corte de juros esse não, ano? esse ano a gente não vê esse corte de juros, a gente espera que o Fed fique, na verdade, uhum. por três trimestres, né persistindo com essa taxa de juros no, no patamar terminal. Tá. E aí agora isso explica realmente essa mudança de comportamento dos mercados, né? e isso refletiu nos preços dos ativos. Santos, como é que você enxerga, qual é a sua visão em relação a esses preços dos ativos, é, é essa correção que aconteceu em fevereiro? Não, Carol, é, o que a gente viu em fevereiro foi um pouco, obviamente, o reflexo dessa reprecificação, uh, na verdade, a, a interpretação com relação a essa quanto a taxa terminal, mas além disso, há quanto tempo que o FED vai ter que ficar parado em níveis restritivos. Era exatamente aí que a gente já tem a leitura nossa aqui do banco, né é, tem sido, e da nossa área de Portfolio Solutions, é que... É, não era invenção nossa, era uma leitura não só que vinha a comunicação do FED, que ele estava falando, tem que ficar é, mais é, alto e mais tempo, uh, alto, né? É, é, higher for longer. Uh, e o mercado, de alguma maneira, os preços de tela, os preços dos ativos, refletidos aí pela expectativa dos agentes, estava mais... Um, é, é, não é agressivo, mas imaginando que pudesse uh, uh, ter cortes já esse ano, subir e ficar pouco tempo parado e já começar uhum. a cortar. Aí que nossa visão divergia do mercado. É, e quando há uma divergência grande entre cenário que nós esperamos e, e preços da, da tela, é quando a gente tem que fazer algum tipo de movimento, de é, movimentos táticos, de desvio em relação à locação estratégica, para se apropriar desse cenário, dessa divergência, divergência de cenário. Então a gente há bastante tempo já imaginava que essa taxa ter aqui mais longe e ficar mais tempo parada. À medida que o mercado, né, passa a tirar, passou a tirar os cortes que ele tinha embutido na curva de juros em 2023, eh, as taxas de juros futuras acabam eh, precificando para cima. Então os yields ficaram maiores. Então a renda fixa acabou tendo retornos negativos em fevereiro, uhum. depois de janeiro serem muito fortes os retornos positivos. Então houve uma, uma essa tirada desses cortes para dar uma tangibilidade, por exemplo, dois anos americano, a taxa de, do trecho de dois anos americano, chegou a ser operada abaixo de 4,10. Ela acabou agora, está operando acima de 4,80. Os cinco anos americanos chegou abaixo de 3,40. Estão operando acima de 4, ou perto de 4. Então, essa uhum. reprecificação é algo que a gente imaginava que deveria acontecer e a gente, nossos portfólios refletem, né, obviamente, esse cenário que a gente imaginava, mas foi uma talvez uma... uma os dados que saíram, né, que acabaram saindo, foram na direção da comunicação do Fed e do que a gente imaginava é, com relação à comunicação do Fed. Então, mais uma, uma, o mercado caiu um pouco a ficha sobre essa questão do combate à inflação. E isso é um pouco o que diverge de 2022. 2022, o mercado imaginava, olha, é, qual é o tamanho do ajuste e a velocidade. 2023 é Quanto tempo eu preciso ficar restritivo para trazer a inflação para baixo? Ainda tem um, um, um, um final, é o final de ciclo, né? o finalzinho, ajuste fino, se é um, essa taxa terminal. Era grande dúvida a taxa terminal do ano passado. Esse ano estamos mais próximos, mas uhum. é, acho que a grande questão é quanto tempo precisa ficar parado restritivo para trazer a inflação para baixo. E esse ponto é um ponto importante, porque a nossa visão, um pouco de memória, de mercados emergentes, é, de convívio com a inflação mais alta que, que, que o mundo... É, é, é, que, que convive com taxas mais baixas, um mundo chamado desenvolvido, develop uh, markets, né? é, acho que uh, existia uma interpretação de que a inflação, depois de atingir picos de 7% nos Estados Unidos, 10%, 11%, acima de 10% na Europa, ela poderia convergir de forma rápida para os uh, alvos né, dos bancos centrais. No caso dos Estados Unidos, 2%. Mas a gente sabe, e a gente conviveu, convive com a inflação, que ela... De 7 para 4, vamos dizer, é, é uma batalha, mas a outra batalha é do 4, do 3 até o 2. Então, uhum. essa segunda, parecia que o mercado estava prematuramente imaginando que fosse simplesmente subir, ficar minimamente parado e já começar a cortar. A líquida divergia. Então, hoje os mercados mais, parecem mais simétricos ou mais parecidos com o cenário que a gente imagina. Então, essa correção aconteceu, acabou acontecendo em fevereiro, principalmente na renda fixa. Então... Os, os títulos soberanos se elevaram em termos de taxas nominais é, o que acabou a gente acabou não vendo muito é uma abertura do spread de crédito então a uhum. abertura toda foi mais a taxa nominal é, refletindo uma uma, uma, uma tirada a a, a a diminuição das expectativas de corte em 2023 e isso na renda fixa a renda variável óbvio é, é, assim de maneira é, correlacionada com essa abertura de juros ocasionou um pouco de, de reprecificação do nível de, de preços do mercado do acionário. Então, houve um grande rally em janeiro, uhum. mas houve um movimento de correção uh, de parte desse rally em fevereiro à luz do movimento de taxa de juros. Mas parece que o mercado de ações está mais resiliente, né, em todo, dado toda essa conjuntura? Parece, Carol. É uma coisa que a gente conversa bastante aqui no, com o nosso time, no nosso uhum. comitês, o que parece é que é, o mercado de fato é, acionário está mais resiliente. Uhum. Quando a gente olha nível é, a correção que o mercado de juros fez em comparação com a correção que o mercado de renda variável fez, uhum. parece que a renda fixa... Ela está conversando mais com essa taxa terminal, é, é, com, com, com essa discurso do Fed de combater a inflação. A, o mercado acionário ainda parece é, é, que não está extremamente barato. né? Ele está operando talvez na mediana nos últimos uh, anos, enquanto a renda fixa está bem acima da, da, da, da, da média de retorno é, dos últimos cinco anos. Está mais parecido com os últimos 30 anos. Então, uhum. é, parece ainda que a renda variável pode estar tá suscetível algum tipo de correção em função desse nível de juros que vai ser mais alto que o mercado ainda imagina uhum. e provavelmente ficar mais tempo restritivo do que o mercado está precificando na renda fixa, na renda variável, perdão. Então, parece assim, entre as duas classes de ativos, parece que a renda variável está mais suscetível a ajustes do que a renda fixa nesse momento. Uhum. Ah, interessante. Vou até trazer o, o Ralph Davidson, que ele vai estar tá aqui no Brasil semana que vem. Vou trazer ele para mais um episódio para a gente explorar um pouco mais essa... essa classe de ativos aí com ele. Bom, mas é, a gente falou, então, acho que principalmente dos Estados Unidos, né? O principal motor da economia mundial, né? A taxa de juros, isso acaba refletindo no mundo como todo e nos principais ativos de risco. Agora, João, fala um pouquinho também China, né? Como é que é a sua visão agora em relação, né? Como é que você está vendo a sua leitura a narrativa continua sendo a mesma, né? Da reabertura, atividade e Europa também. Tá bom. Vamos começar com a Europa, Carol, uhum. assim, porque acho que é, é, é mais simples, é uma história uhum. muito parecida com o que está acontecendo nos, nos Estados Unidos. Unidos né? é, talvez sem, a tanto, sem o mesmo grau de surpresa que a gente viu, porque na verdade os dados de Europa, é, eles fizeram o bottom, né, o, o pior momento ali em novembro, dezembro uhum. já começou a acelerar, os dados já têm mostrado uma aceleração, isso continuou a acontecer. Né, recentemente, então mostra um cenário para atividade que é melhor do que a gente tinha no final do ano passado né, surpreendendo para melhor e com mais momentum é, no curto prazo é, acho que em parte porque realmente é, os preços de gás já praticamente se normalizaram né, então aquela crise toda é, ficou para trás, então isso tem um impacto grande ali sobre confiança sobre renda do consumidor né. a própria inflação ela é, já caiu em relação ao pico, muito em função dessa, dessa retração na margem dos preços de energia, depois da pressão uhum. enorme que aconteceu até basicamente outubro. Tá? Agora, é, ali, também há exemplo dos Estados Unidos, é, qualitativamente a inflação está pior, está até pior do que nos Estados Unidos. Se uhum. você for olhar não para a headline, mas para a inflação de núcleos e para serviços, ela está claramente ainda numa aceleração na Europa. Não está simplesmente teimosamente alta, ela está uhum. claramente numa uma aceleração. E tem uma preocupação grande hoje do ICB, porque o mercado de trabalho também é exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa está muito apertado né, e começa a ter maiores sinais de aceleração de inflação salarial. Né, que é algo que sempre coloca um desafio para os bancos centrais em termos de uhum. garantir né, uma desinflação. Se os salários começam a avançar mais do que a produtividade, isso acaba colocando pressão de custo né, na economia, sobretudo no setor serviço. Então, esse é um tema que está muito forte na Europa. Também, a exemplo do que aconteceu na curva americana, tem havido na Europa uma reprecificação de curva de juros. A gente está vendo novas máximas desde 2008 em juros curtos e longos na Europa. Uhum. Né. Nos Estados Unidos é mais a parte curtinha, ou dois anos, mas na Europa também o 10 anos está fazendo novas máximas desde a crise de 2008, né, com esse processo de abertura. E o mercado também está revisando, obviamente, a taxa terminal. Né? É, a gente está agora com uma taxa terminal de 4% para a Europa, hoje eles estão com 2,5% de juros, já sinalizaram 50 bases de alta na reunião de março, para então com novas projeções né, é, econômicas decidir em que ritmo vão continuar avançando a gente vê é, como cenário base mais uma alta de 50 bases em maio né, dado esse cenário uhum. de maior pressão inflacionária e maior crescimento para então voltar para um ritmo de 25 bases e com uma taxa terminal de 4 então ali também tem um trabalho é, para ser feito né, assim, em termos de, de, de concluir esse ciclo né, de política monetária até mais trabalho do que nos Estados Unidos uhum. né, a gente pode é, argumentar no caso da China a discussão toda está em cima, obviamente, da reabertura, da velocidade de reabertura e do impacto econômico. Né? É, a gente, nesse momento... É a gente não tem é, muitos dados agregados, assim, hard data, né, assim, é, para a economia chinesa, porque eles não costumam divulgar dados de janeiro, uhum. habitualmente, né, porque uhum. tem aquela sazonalidade complicada né, de, de ser retirada do ano novo lunar, né, que é, varia entre janeiro e fevereiro. Então, historicamente, na China, eles divulgam dados de vendas do varejo, produção industrial, investimento só em março, e divulgam conjuntamente janeiro e fevereiro. Uhum. Né? Então, a gente ainda está tá esperando esses dados, vão sair agora em meados do mês de março. Dito isso, a gente estava tá, se baseando numa série de indicadores mais indiretos, né, qualitativos é, etc. Então, dados, por exemplo, de mobilidade mostram uma, assim, uma abertura absoluta da economia chinesa, a utilização de metrô, voos uhum. internos, é, nível de congestionamento na cidade chinesa, está tudo normal. Está em nível de 2019 é ou mais alto do que, do que aquilo. Então, assim, voltou totalmente o funcionamento. Está é, tendo nos mais que são indicadores com um gerente de compra da indústria ou dos uhum. serviços, uma volta muito forte, os indicadores surpreenderam para melhor em fevereiro, né, de uma maneira muito consistente, então mostra que está voltando com carga total. Tá? Agora, é uma, um, um ciclo diferente, assim, claramente está tendo um momento grande, mas é um ciclo diferente de outros, porque quando a gente olha a China após 2008, os grandes ciclos de aceleração, eles foram ciclos é, que tiveram um grande componente de impulso de crédito na economia, uhum. né, levando a grande é, alta de construção imobiliária e de infraestrutura. Né? O que a gente está vendo agora é uma recuperação de consumo e, sobretudo, uhum. é focada em serviços. Né? O impulso de crédito está praticamente zero, está né? nem positivo nem negativo. Então, essa é uma das coisas que a gente quer entender um pouco melhor. Né? Agora, é, a partir desse final de semana, começa né? é, o, o Congresso né, Comunista Chinês, tem aquela plenária anual, né? é, que é super importante. Esse ano, mais importante ainda, porque é uma mudança de governo. O Xi Jinping continua como presidente mas todo o segundo escalão e terceiro e quarto vai tudo mudar. Alterado, né? tá. é, então, vai ser um, uhum. um ano especialmente importante. A gente quer ver não só a meta de crescimento que eles habitualmente divulgam nessa reunião de março, mas também a indicação desse novo governo sobre que tipo de apoio eles vão dar ao crescimento. E, em particular, sobre duas coisas. Se vai vir algum tipo de sinalização é, de política para é, é, public housing, né? alguma coisa como se fosse Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, Alguma uhum. coisa nesse sentido. Né? É, e se por outro lado vai ter algum relaxamento da política de contenção de endividamento, porque isso tem limitado o impulso de crédito nos últimos anos. Né? Então, se eles relaxarem isso, é um sinal ainda mais bullish, né? mais positivo para o crescimento uhum. chinês. Mas por enquanto é isso. A gente está vendo um crescimento é, que tende a ser saudável, estamos com uma projeção de 5,5% para esse ano. Eu diria que o viés é de alta, mas com essa característica, parece que é mais um impulso de reabertura, focado em consumo em particular serviços, uhum. né? com impacto grande, sobretudo, em Sudeste Asiático, né? aqueles países mais influenciados, inclusive, pelo turismo chinês, que isso ainda está numa fase inicial de reabertura. tá Voos internacionais já estão em 20% do que eram em 2019 para essa ah, época do ano. Perguntava. Ainda tem uma reabertura uhum. grande para acontecer disso. É interessante isso que a China, a gente olhando globalmente, né? A China ela está entrando num ciclo econômico diferente do resto do mundo, né? O que parece porque ela acabou a Covid, né? E é agora e é agora que ela tem a demanda reprimida e vai começar ah, esse consumo e tal, então ela tá num outro momento que Europa e Estados Unidos, Exatamente. né? É, mas é até interessante, só voltando para a Europa aqui, para eu fazer a pergunta para o Santucci, depois eu volto para a China, mas é, a gente estava falando, da, o João falou da Europa, né o, também o Banco Central lá, está é, rígido, está aumentando a taxa de juros, os yields lá também né, estão se torno, mostrando atrativos. E aí, Santucci, assim, você já vem falando sobre isso já há bastante tempo, há vários episódios falando sobre as oportunidades lá fora, é, renda fixa, como você está enxergando. E agora parece que, não sei, a minha pergunta é, Europa, como é que você está enxergando também esse bucket da Europa dentro uhum. de renda fixa? Né? Países emergentes, falando aí da também a China, que é o principal motor. E aí, como você navegou nesse período em fevereiro e como é que você está, aí vou focar um pouco mais aí na renda fixa que a gente tem falado bastante é, Bom, tentando entender essa, essa pergunta, é, a gente vê hoje um, um valor interessante na, na renda fixa uh, acho que a, a grande sinalização é que, a grande interpretação a gente vai conviver com, com juros mais altos e inflação mais alta do que a gente conviveu nos últimos anos uhum. isso é por um lado, de, de inflação é, é, tem que ser monitorado né, se algum eventuais altas adicionais são necessárias para os bancos centrais, mas, por outro lado, é, o nível de taxa de juros hoje ela é atraente é, no, no, é, em termos de níveis nominais, inclusive em, em níveis reais. Pra, ser mais restritivo esse juro real que é a diferença entre o nominal e a inflação ele ficou positivo durante muitos anos o juro real ficou negativo uhum. então o que a gente vê de oportunidade hoje é por exemplo nossas locações a gente tem uma locação alvo para as classes de ativos para renda fixa para renda variável uh, a gente estava operando abaixo do alvo que a gente chama de subalocado Durante todo o período de 2000, de, metade de 20 em 2000, metade, desculpa, é, é, final de 21 e 22 inteiro, a gente ficou abaixo do, do, do nível, é, subalocado, abaixo do, do, do target, né, do, do alvo, é, e com uma duração também abaixo, bem abaixo, na verdade, é, dos benchmarks que a gente se se mede. A partir do momento que a gente vê essa taxa de juros subindo e estando mais próximo da onde a gente acha que deveria ser o nível da taxa terminal, surge a oportunidade de você diminuir esse desvio e ir em direção mais ao, ao nível alvo, é o que a gente está agora. Inclusive, se as taxas continuarem subindo, a gente tem até o espaço de ir acima do alvo, que é o sobrealocado. Uhum. Então, a gente tem feito, a partir de um determinado nível, que é um juro real positivo nos papéis ligados à inflação de, de por exemplo, 2%, chegou a bater, era menos 2%, menos 3%. É, ou quando o juro esperado é, do mercado futuro chegou ali numa precificação de 4,90, 5%, a gente, puxa agora está, é, não está tão assimétrico essa diferença entre expectativa de mercado é, e, e nossa expectativa. Uh, e a gente começou a colocar mais dinheiro para funcionar na renda fixa e preferindo títulos do governo e títulos classificados como grau de investimento. Porque a questão ainda não está, o filme não acabou. Uhum. Né? Se combate à inflação e, e durante quanto tempo tem que ficar restritivo, não está ainda respondido. Então a gente pode eventualmente é, ter algum cenário de alguma recessão, algum é, é, um movimento de, de recessão no mundo, nos Estados Unidos, e o mercado ele fica flertando entre é uma recessão muito forte como não recessão né o João falou do do, do Hard landing soft landing ou no landing né é, o mercado uhum. flertou em janeiro como poxa não vai nem ter um, um, uma recessão um pouso e a economia já vai voltar a subir é difícil ver essa situação que a inflação cai com não tendo uma desaceleração forte uhum. o mercado de trabalho muito esticado então essas peças elas não parecem não pareciam equilibradas uhum. é nesse momento a mercado de juros parece estar mais equilibrado no seguinte sentido, olha, tamo, vamos ficar alto algum tempo, a curva de juros ainda estava tá, muito negativamente inclinada ou seja, as taxas de juros longas estavam muito mais baixas do que a parte curta essa inclinação diminuiu a gente ainda acha que está um, um pouco uh, ainda negativamente inclinada é, é, é muito né, negativamente inclinada, então a gente vê valor na parte curta uh, de juros uh, mais no mercado americano, o mercado europeu Está subindo juros sim, está sendo mais restritivo, impactou um pouco a força do dólar. Em janeiro o dólar americano ficou bem fraco contra, é, desde ali do final do ano passado, quando os Estados Unidos começou a diminuir o pace, né? o, diminuir o ritmo de alta. É, o dólar americano perdeu força depois de uma... Hum, praticamente 18 meses de uma apreciação muito forte contra todas as moedas a gente viu um arrefecimento do dólar e fevereiro agora um pouco reverso uhum. voltou um pouco forte o dólar mas Europa a gente o tema de Europa essa reabertura esse inverno menos rigoroso a gente refletiu um pouco e mesmo China esses dois temas que o João que você a gente explorou aqui há, algum, há um tempinho atrás foi através da deixar a renda variável nós estamos uh, abaixo do alvo né, subalocados uhum na classe de ativos, exatamente por entender que essa inflação tende a ficar alta mais tempo e o mercado de renda variável ainda pode estar suscetível a uma né em relação ao mercado de renda fixa. Então a gente está abaixo do, do target, do, do alvo. e a gente Só que a gente é, estava posicionado até o início, o fechamento do ano passado, em mais Estados Unidos do que é, mercados emergentes, China e Europa. A gente só colocou todo mundo... É, no mesmo nível de subalocação, então sem diferenciação geográfica entre Estados Unidos, Europa é, e, e, e mercados emergentes. Então a gente deixou todo mundo é, num nível é, igual, mas ainda abaixo do, do neutro, né? abaixo do, do, do alvo. Refletindo um pouquinho essa melhora na margem da tá? reabertura de China e, e, e Europa talvez um pouco melhor, mas ainda requer cuidados. A gente não está ainda é, totalmente confortável que o mercado de renda variável é, é, fez essa correção como um todo. Oportunidades, acho que na renda fixa, sem dúvida, papéis do governo ligados à inflação, as tips, uhum. foi um qual que a gente teve acho que bem antes do que toda a, a indústria. Ali uh, outubro do ano passado, quando o juro real bateu 2%, a parte curta, a gente começou a colocar tips de um ano, e aí as taxas 42% e 2%, 2,2,5% de juro real. O que chamava atenção eram duas coisas. A inflação esperada, a inflação implícita que o mercado estava ali precificando, estava muito baixa, estava em 2,2, 2,3%. E a gente imaginava que a inflação podia rodar mais na casa de 3, 3,5%. E o juro real já tava, tinha saído de menos dois para mais dois. Então a gente via ganhos nas, grandes, nos dois lados com uma simetria positiva, que se a inflação ficasse mais alta e ficasse bem mais alta era um... um, um né, para quem tem a, a familiaridade com as NTNBs é uma, um, um papel interessante. Porque, um, e a gente viu ao longo desse ano um comportamento positivo das TIPS, uhum. é, curtas. O que a gente tem feito é... A gente tem enrolado um pouco de um ano para dois anos, porque o o, o juro real saiu de 2,2,20 da, da TIP de um ano e ela está 1,60 agora. Então, ou seja, teve um ganho na parte do juro real uhum. e a inflação implícita está em 2,83. Então você ganhou dos dois lados. O que a gente tem feito é rolado isso para dois anos. Por quê? Porque os dois anos seguem em dois, 2, ,10. Então, a gente, à medida que o tempo vai passando e realmente se o cenário estiver na nossa direção que a inflação fica alta um pouco mais de tempo... É, é, vai passando o tempo, a inflação alta, esse juro vai vai fechando a gente vai rolando isso. Então foi um, um, uma, uma alocação importante que a gente fez nos portfólios é, e a gente continua gostando dessa classe de ativos. E para ter um pouco em termos de, de duration, a gente, para adicionar, né, a, ainda estamos abaixo do, do, do target, do dos benchmarks, de a duração média do portfólio, mas a gente foi de dois under para um under. Então a gente adicionou como? Através de papéis ligados a grau de investimento, é, é, principalmente no mercado americano. Então alguns setores que também a gente explora a parte de renda variável, como é, financials, né? é, a área financeira, é, é, saúde, é, utilities, são setores que a gente, principalmente parte de renda fixa, os bonds, Uh, os títulos, uh, a renda fixa uhum. tem um, um, um prêmio interessante. E na renda variável são setores mais defensivos, uhum. mais geradores de caixa, pagadores de dividendo que a gente ainda acha que nesse ambiente de juros que vão ficar altos mais tempo que o mercado imagina, é uma boa maneira de navegar, é, é, tendo papéis interessantes a preços bons e setores defensivos. Uhum. Então, um pouco isso que a gente tem feito nos portfólios é, com esse cenário atual. Tá, e aí até pegando esse gancho que você está falando de, de se defender, né, fazer a proteção red à inflação, né? a gente está num cenário de inflação alta ainda persistente. A gente comentou, você comentou no último sobre commodities, né? o João também, está sendo um ativo né, que está protegendo contra a inflação, ele está servindo para isso nessa atual conjuntura, Com... qual é a leitura e a visão de vocês aí que eu sei que ainda está né, um pouco incerto aí nesse, nesse mercado, nessa conjuntura? Bem, olha, é, eu acho que assim, no curto prazo ele não tem servido como um head importante uhum. para a inflação. A gente viu, por exemplo, em fevereiro, um rali, né, uma alta de inflação implícita, né, é, Estados Unidos, Europa, etc. E a gente não viu um correspondente rali de commodities. Né. Uhum. É, agora, eu acho que o mercado de commodities está entre duas forças opostas, né? Tem uma força que é estrutural, que é o fato de que assim, a oferta está muito reduzida. Você pega petróleo, né? assim, a capacidade uhum. de ociosa é baixíssima hoje no mundo. É, a oferta de muitos, é, é, é, muitas commodities metálicas está muito baixa. Né? E, obviamente, são é, commodities de ciclo de capex longuíssimo, então não uhum. vai ser resolvido tão cedo. E não está a caminho de ser resolvido. Uhum. E, e para ser resolvido, a gente vai precisar de preços muito mais altos por muito mais tempo para, de alguma forma, chamar esse investimento né, para essas commodities. Então, tem esse esse lado aí. Do outro lado, é, eu acho que é um mercado que, obviamente, está sensível à percepção sobre demanda. Né? E aí tinha muito esse medo de uh, hard lending, soft uhum. lending, qual, qualquer lending que fosse, é, reduziria a, a demanda né? uh, e, ao mesmo tempo, o mercado chegou a se animar, né, em alguma medida, com a reabertura de China, depois de uma parada, teve uma mudança de patamar, principalmente nas metálicas, ah, e uma certa parada com essa percepção de que talvez seja mais serviços e menos né, imobiliário e infraestrutura. tá? É, dito isso, a, a gente ainda acha que, é, dado que, enfim, os Estados Unidos, na verdade, está reacelerando a economia, a Europa está reacelerando, bem ou mal, China, a gente vê uma economia que está que bem, não tá, assim, não é um ciclo tão voltado realmente para Investimento, mas ainda assim tem uma melhora para acontecer aí. A gente ainda vê um balanço que é positivo para as commodities, né, é, olhando a médio prazo. E com esse contexto que o João colocou, Carol, a gente tem gradativamente, a gente aprovou em comitê, e a gente está com bastante parcimônia, mas adicionando commodities numa linha do portfólio. E a maneira de, de, de alocar isso é através de um ETF. Que pega não só não é não é só petróleo mas ele é um etf que pega um pouco uh, óleo uh, commodities agrícolas metálicas uh, uh, então é uma, é uma um pouco mais diversificado uhum. a gente não quer nem nem se coloca na posição de querer ter uma visão específica sobre o óleo uhum. mas sim esse contexto que o João falou então parece que esse o ciclo que nós estamos entrando agora final de ciclo infla, inflação ainda alta essa questão de discussão de, de, de um, revisões um pouco para cima de crescimento, talvez possa ser um, um ativo interessante para complementar o portfólio. E aqui acho que vale só uh, uh, um minutinho para contextualizar como é que a gente olha o portfólio, a alocação. Além das classes tradicionais, renda fixa, renda variável, na renda fixa, a gente olha é, juro é, é, soberano né, do governo, spread crédito, então investment grade, é, high yield, mercados emergentes, duration. Quando a gente vai para a renda variável, a gente olha é, a, a, a, geograficamente, né, Estados Unidos, Europa, Japão, mercados emergentes. A, a gente olha estilos de gestão, né, valor, é, crescimento, dividendos. É, a gente tem, além disso, um terceiro... Uh, uh, Análise ou espaço no portfólio, que são coisas temáticas, coisas uhum. que a gente acha que podem ou proteger ou ajudar o portfólio num cenário, depende do ciclo econômico. Uh, por exemplo, 2021, a gente estava ali se recuperando da primeira onda de Covid, né, o mundo como um todo, as taxas de juros estavam muito baixas. Então a gente falou, poxa, se a gente tiver uma nova onda de Covid ou uma nova. É, é, é, um lockdown, se a atividade colapsar, né, cair novamente muito forte, mente, como é que, que ativo pode proteger? Como o juro era zero, a gente falou, o ouro pode ser um ativo interessante. Então, a gente teve o ouro, carregamos o ouro por um bom tempo. Quando as taxas de juros, já em 2022, quando as taxas de juros estavam se elevando e já tinha um nível importante de, de espaço, acima do zero, né, que as taxas uhum. de juros estavam zero, a gente falou, olha, num ambiente de é, desculpa 2021 foi o ouro 2022 é, é, é, 22 21 desculpa eu tô pensando aqui é eu ia falar exatamente isso o ouro foi 2020 uh, desculpa 2021 ouro uhum. perdi aqui um pouco só para ter a sequência 2021 foi o ouro 2022 com as taxas mais altas a gente trocou o ouro porque já tinha espaço na taxa de juros para a gente poder ter um pouco mais de é, retorno caso tivesse uma desaceleração forte. Então a gente colocou um pouco mais de duration, mas nessa, nessa linha, na renda fixa, mas nessa linha temática a gente começou a adicionar o DXY, que é o dólar index. Qual uhum. cabeça? os juros vão ter que subir Estados Unidos vai ser mais rápido mais dinâmico e vão, vão subir é, até uma taxa terminal maior que as outras regiões então, foi o que aconteceu foi o né? que aconteceu então o dólar pode se fortalecer uhum. então nos portfólios dolarizados a gente comprou o DXY. então e uh, uh, 23 a gente saiu do DXY no final de 22 e 23 parece que neste momento é, essa linha né esse terceiro é, essa maneira de explorar ali no portfólio pode ser complementar o, o, a, o índice de commodities está parecendo que ele pode responder bem nos próximos, uh, uh, no médio uh, prazo, a, a, a uma complementariedade para o portfólio uhum. dado esse ambiente que a gente está vivendo, que é um ambiente ainda com essa a inflação deve continuar alta. Houve uma reprecificação para baixo de commodities, o óleo, na casa de entre 70 e 80, é, enfim, pode ter uma demanda, reabertura de China, demanda ainda por commodities agrícolas. É, é um tipo de ativo que a gente acha que é complementar. Um pedaço não relevante do portfólio, mas ele, ele pode ter uma, uma posição importante um pouco mais para frente. E óbvio, além disso, a gente também carrega é, nos portfólios que são é, que cabem esse tipo, né, que são é, é, em linha com, com o perfil de risco né, das carteiras, a gente carrega alguns, alguns derivativos que são proteções, no caso, é, de renda variável, a gente continua com as proteções para baixo, caso haja essa essa volatilidade, uma reprecificação na renda variável é, que a gente já viu na renda fixa. Então, assim que a gente olha um pouco é, os portfólios. Não foi bom você ter contextualizado dessa maneira, né, para mostrar como é importante, né, a gente ter pessoas especialistas olhando ali, fazendo esse asset allocation nos portfólios, porque o cenário ainda está incerto. Estava mudando de janeiro para fevereiro, teve uma grande mudança, e tendo pessoas especialistas olhando ali, olhando os cenários de calda, né, você consegue proteger ou alavancar a performance. Então, acho que foi bom ter dado é. contextualizado isso, o trabalho, esse trabalho, né, que a gente tem diário, é, de estar tá olhando os portfólios e fazer da melhor forma a e, e eu adicionaria só e não é um trabalho que a gente chega olha a tela e reage ao preço uhum. da tela naquele momento o trabalho que a gente faz aqui em comitê com todo o time acessando né nós somos uma plataforma aberta então também é, é, recebemos é, informações do mercado externo a, próprio banco outros na plataforma aberta do outros researchs a gente faz nosso próprio cenário né o João lidera isso e a gente Olha, é, é, se prepara e traça um plano, né? um cenário base, e a gente monta os portfólios para aquele cenário base, atribuindo uma probabilidade que deve ser maior aquele cenário base. Mas a gente sempre gasta tempo pensando, e se a gente tiver errado? Qual é o cenário de cauda? Né? Qual é a cauda? Uhum. Para que lado que é? É mais aceleração ou menos aceleração? É um soft landing? É, é, um, é uma situação de um hard landing? Então, para o cenário de cauda, a gente também gasta bastante tempo ou, uh, investindo em saber que tipo de ativo que a gente pode carregar no portfólio, que no cenário adverso, a gente possa, adverso ao nosso, ao nosso cenário base, né, uhum. a gente possa é, navegar com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de menos volatilidade do que os próprios benchmarks. Essa análise de risco é fundamental né? Sim. na alocação do portfólio. Ótimo, obrigada, obrigada, João, obrigada, Santucci, por ter trazido mais uma atualização aí do que aconteceu em fevereiro. Vamos ficar atentos, né? O mercado está volátil, mas temos especialistas aqui olhando diariamente o que está acontecendo e a gente volta aqui no próximo episódio sobre atualização de mercados globais para vocês. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, Carol, João. Obrigado, Santucci. Carol, até uma próxima. Obrigada, obrigada a vocês que acompanharam a gente.